Olá, sejam bem-vindos ao canal do Marco. Gosto muito de livros, jogos, filosofia e dentre outros assuntos. No vídeo de hoje eu vou terminar de ler os comentários aqui da galera e responder. E eu vou tentar fazer isso de forma rápida e simples para que eu possa seguir para outros assuntos logo. Então, muito provavelmente, a edição desse vídeo aqui não vai ser das melhores. Eu não vou colocar meme nem nada. Vou só simplesmente dar atenção para a galera e seguir a vida. Vamos lá? Bom, estamos aqui nos comentários do canal. Primeiro comentário que a gente se depara é com o Noctreal Playgames, que curiosamente está aqui na overlay da Twitch. Então esse cara seguiu a nossa Twitch. Legal. Valeu, Noctreal. Você é o cara, velho. Noctreal diz: Eu sou novato nesse jogo, tenho 15 dias jogando ele. Admito que no começo passei muita fome, mas assim que foi possível fazer a vara de pesca e secador, a minha vida melhorou muito. Hoje eu já tenho mais de 800 peixes seco. só morri cinco vezes, uma no level 14 e as outras no level 30 e 33 E mesmo assim só morri porque não prestei atenção no que estava fazendo É cara, eu também já passei muito aperto nesse jogo quando eu era novato, principalmente por falta de experiência Mas depois que você aprende a jogar ele fica fácil E muitas vezes a gente só morre mesmo por falta de atenção Porque se você entrar numa batalha difícil e você for esperto, dá pra fugir então, você só morre se você for muito descuidado ou se você não prestar atenção. Essa é a verdade. Mas a gente tá numa boa versão do jogo. Antigamente, se você morresse no jogo online, era game over, filho. Você perdia a sua conta. Só criando outro save. Vamos aqui curtir o comentário dele e mandar um amei. E aqui tem o um Noctrial de novo. Já tô no level 34. É, não tô vendo muita vantagem do comércio. Já ganhei presente sem pedir. Não peço. Me lasco sozinho. Não peço, na verdade tô achando que me mandaram enganado. Bom, eu também não gosto do comércio. Eu sempre joguei DR pela aventura, para saber o final da história, porque eu gosto de fazer as missões, sabe, as quests. Esse negócio de ficar fazendo comércio com a galera, ficar acumulando item, colecionando, não é pra mim. Eu acho uma maior besteira. Mas o jogo sobrevive com isso, né, porque basicamente as atualizações que ele tem é só pra mexer na história. Não acrescenta nada, só fica mudando as missões. E a galera que se mantém jogando se mantém por causa desse negócio de comércio. E eles realmente ficam doando itens porque eles não tem o que fazer. Aí eles saem no meio do mapa e ficam doando itens pra, pra galera que precisa, sabe? Pros novatos. Eu já fiz isso, mas fiz pouco, porque eu acho... Eu acho chato. Nada contra com quem faz, né? Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas eu acho chato e não faço. Até por causa disso que eu não jogo DR tem um tempão. Inclusive já tô até com vontade de jogar de novo uh, Me deram 100 potes de comida vermelha De todos os remédios me deram 100 unidades Todos os tipos de ferramentas de aço Só a serra e o pé de cabra que tinha menos de 10 de uso E 100 unidades de energia, quase 100 É isso mesmo, isso aí é, é um kit que a galera monta Pra ajudar os novatos não, não foi nada enganado não A galera te deu porque quis mesmo é impossível te mandar um negócio desse errado. E se mandar também não faz falta, tá? Porque esses itens aí, depois que você começa a jogar bastante, eles ficam praticamente a preço de água. A gente consegue fazer muito. Curtida, coração, curtida e coração. Emerson Cipriano. Esse é o mesmo jogo que tem na Play Store? Sim, cara. É o mesmo jogo que tem na Play Store. Eu jogo no computador, pelo emulador. Mas é o mesmo jogo, com as mesmas pessoas, inclusive, se a gente for jogar ao mesmo tempo, a gente consegue jogar junto, mesmo eu jogando pelo emulador. O emulador faz com que o meu computador seja basicamente um smartphone. Mas o servidor é o mesmo, entendeu? Carlos Daniel Kozak, ajuda eu lá no jogo, man. meu nome é Kozak, estou em Reazan. Cara, não sei como eu posso te ajudar, talvez te tirando alguma dúvida, ou com os tutoriais que já tem aí no canal, porque eu quase não jogo esse jogo, sabe? E hoje em dia, a gente não consegue passar por cima dos rios. Cara, a forma garantida que eu posso te ajudar é com os tutoriais que já tem aqui no canal, ou eu posso postar novos também. Porque eu, eu definitivamente não sou esse cara que fica dentro do jogo jogando, jogando e mandando itens pra galera e coisa e tal. O que eu posso te ajudar é se você estiver passando um perrengue e não saber como sair, eu posso te dar uma dica. Agora, na verdade, você não precisa de item de ninguém, tá? Se você ficar pedindo item pros outros... Meio que você tira a sua graça de conquistar as coisas, de você conseguir jogar do seu jeito. O jogo acaba ficando chato. Gostei, amei. Lucas Santos. Bom dia, quero saber por favor, quero baixar a versão antiga desse jogo. 1659. Cara, eu não faço ideia de como baixa alguma versão antiga. Mas dá pra você fazer isso sim, dá pra você baixar versões antigas. Só que você só vai conseguir jogar no offline. No online só funciona a versão atual. Quando eu comecei a jogar, era em 2016. O jogo tinha muito menos coisas, mas eu sinceramente preferia aquela versão. Ela era muito mais realista. E era diferente. O jogo meio que tinha um combate na sorte, sabe? Você tinha porcentagem de chance de vitória, porcentagem de chance de se machucar e coisa e tal. Hoje o jogo tá diferente, ele tá mais pra estratégia em tempo real, alguma coisa assim. Mas a resposta é essa, eu não sei como que se baixa uma versão antiga. Mas se você procurar na internet alguma versão, provavelmente você vai encontrar para fazer o download. Curtido e amei! Ó oh, o de novo, cara! Comecei semana passada, mas já conheci o jogo assistindo os outros jogarem. Eu pego tudo, não deixo nada pra trás, monto um acampamento próximo das bases seguras ou próximo dos vendedores, coloco tudo nesses acampamentos, se um dia eu precisar, eu sei onde está e é mais fácil pegar. Gostei e amei. No acriel, cara, eu fazia isso na primeira vez que eu joguei. Era muito engraçado. Inclusive, se eu entrar na minha conta hoje, eu ainda passo por alguns equipamentos desses que eu fazia. E tá cheio de entulho, de pneu de carro, de pano rasgado e coisa e tal. Você pode jogar dessa forma, é uma forma válida, só que você acaba atrasando sua vida, sabe? Porque... O que meio que interessa nesse jogo é você zerar as missões. E você ficar catando tudo que tem dentro das cidades, você só tá adiando o final do jogo. Mas tem um ponto positivo. Quando você conseguir avançar para as missões, elas vão estar mais fáceis porque você já vai estar tá com um nível legal. E muito provavelmente você vai ter conseguido melhorar seus equipamentos. E essa é a beleza do jogo, né cara? Cada um faz o seu. Cada um tem o seu jeito de jogar. A mesma coisa com a vida, tá? Cada um vive de seu jeito. Cada forma que você joga tem seus pontos negativos e seus pontos positivos. Nenhuma é perfeita. Nenhuma é certa e nenhuma é errada. Lucas Santos. Já respondi esse mesmo comentário. Tem sim, cara, mas eu não faço ideia. É só você procurar na internet que você vai achar. Carlos Daniel Kozak. Por que no online vocês ficam um tanto em Chilmen? Cara, porque é, é meio que o meio do mapa, sabe? E a galera curte muito comércio. Eu não curto comércio. Eu gosto de jogar pra finalizar as missões. Eu também gosto de lutear um pouco as cidades, mas faz muito tempo que eu não jogo. Mas Tillman é o meio do mapa. Obviamente, você estando no meio do mapa, fica mais fácil da gente fazer comércio e da gente ajudar os outros, entendeu? É por isso que a galera fica em Tillman. A gente pode marcar de algum dia, sei lá, eu te dar um, um pacote de itens. Só que isso quase não vai fazer diferença na sua gameplay. Isso só vai tirar a graça de você jogar. Mas se você ainda estiver precisando... Deixa aí nos comentários um, sei lá, um contato seu. E aí a gente marca e eu vou lá levar alguma coisa pra você. K. K. Ponto. Você parou com o canal? Está algum tempo sem postar os seus vídeos são ótimos. Ai, que legal. Fico feliz, cara. Eu fiquei uns um mês ou dois trabalhando, sei lá. E aí eu não tinha tempo pra fazer. Na verdade eu tinha tempo, só que eu ficava cansado. E aí, ai ah, eu só tô dando desculpa, bista, tá? Foda-se. Eu parei porque eu sou muito inconstante. Mas já estamos voltando de novo. Eu vejo que se eu tivesse continuado, cara, já tava cheio de inscritos aqui, tá? Vamos continuar! Vamos continuar! Mano, Kozak! De novo, alguém me manda ajuda lá no jogo? Cara, parece que você tá morrendo. Olha, Kozak, com os tutoriais meus que já tem aí nesse canal, dá pra você zerar esse jogo, cara. Você só precisa saber achar comida, você só precisa saber viajar direito e tomar cuidado. Só isso. É, é bem simples. É, sobrevivência básica Sobrevivência muito básica DeadSec, mano, gostei muito do seu canal Jogo DR faz um tempo, mas só agora que tô jogando sério Seus vídeos estão me ajudando muito Continua com os vídeos, mano, tamo junto Pô, valeu, cara Eu meio que já postei tutorial de tudo que importa no DR, sabe? Só falta eu postar um tutorial de combate De como você batalhar direito Como melhorar as, as armaduras e coisa e tal com o que tem aí, já dá pra galera jogar, ficar pró já. Mas se eu tiver alguma inspiração, eu vou postar, velho Valeu, muito obrigado. Já tá aí curtido e com amei. João Luiz, eu gosto muito desse jogo. Eu também, gosto pra caramba. Inclusive, eu tô precisando entrar de novo. Já faz uns 5 meses que eu não entro. E eu não faço ideia de como é que tá a história. E eu quero ver como é que tá a história, porque ela sempre muda. Vini, vale a pena pagar o prêmio? Cara, vale. Olha Vini, eu não digo nem que sim nem que não, eu digo que depende. Se você for uma pessoa que conversa muito, já vale, vale a pena você pagar. Agora, se você não conversa, não vale, porque o premium basicamente é para você não ter delay, os delays lá de 10 minutos para você poder enviar mensagem. Na versão grátis você só pode enviar uma mensagem a cada 10 minutos. E também para você receber e enviar pacotes, o premium ajuda, ele diminui o tempo. Então, se vale a pena ou não, vai depender da sua gameplay, tá? E aqui o Thiago Arruda já respondeu sim, vale a pena. Porém o jogo vem se estragando muito com as atualizações. Eu também não tô muito contente com as atualizações não, tá? Mas o jogo ainda continua bom. O único defeito desse jogo é porque depois que você zera não tem mais nada para você fazer. Justamente por causa disso que eu não jogo ele muito. A Cass falou que isso é verdade. Christian. O guerreiro aqui E aí Marcão, para que serve o festinho? Cara, o fechinho serve pra você desmontar. Você vai obter pólvora e prime pra você fazer novas munições. Só pra isso, não serve pra mais nada. Guilherme. E aí, meu parceiro, como que se faz pra conseguir o pet que parece uma abóbora? Poxa, Guilherme, se você perdeu o Halloween agora, velho, só no próximo. O pet que parece uma abóbora você pega sempre no Halloween, sabe? E você completou nas missões lá, eles te dão. O corvo você pega no prêmio. E a raposa. Eu peguei no Natal passado. Provavelmente nesse Natal também você vai conseguir pegar a raposa K falou... Tô planejando comprar um gift card pra pegar a versão prêmio do jogo. Gostaria de opinião. Se comprar a versão prêmio é uma boa ideia. Pois é, K. Vai depender de você. Vai depender da sua gameplay, sabe? Se você acha que vale a pena, pode investir sem medo que o jogo é legal. Mas se a versão grátis já tá servindo pra você, cara, fica na grátis mesmo e compra outra coisa. Vini falou que, olha, se você interagir no modo conectado mais livremente, vale a pena. O corvo é uma ótima ajuda no combate e quando ele upa você poderá mandá-lo em busca de recursos. Olha, essa busca de recurso não vale a pena não, sabe? O corvo sempre volta ferido e é pouca coisa. Mas se você interage muito, como eu já disse antes, vale a pena. Compartilhando aqui o canal do tio Eliomar. Eliomar que é das antigas, hein? Beijo na nuca Games. Ele é muito engraçado, cara. Os vídeos desse cara é muito engraçado. Cara, e realmente, ele posta DR quase todo dia. Quase todo dia, sem parar. Eu já, eu já tô até na cabeça aqui a introdução dele. Fala, moçada, e coisa e tal. E galera, e tudo lindo, e gostoso, e maravilhoso. Eu não sei o quê, que que ele fala. até bugou a cabeça aqui. Então, um abraço aí pro tio Elion E pra galera. Beijo na nuca aí. Essa máscara, como consegue? Cara, não faço ideia de qual máscara você tá falando. Mas... Todas as máscaras você consegue jogando, a não ser uma máscara preta, que ela é antiga. E é só pra quem joga o jogo há muito tempo e tem no inventário, tá? Porque mu muitas vezes eles tiram alguns itens, mas quem ainda tem no inventário continua com ela. E eles sempre estão fazendo esse malabarismo aí de criar novos itens, extinguir alguns outros. Mas máscara é máscara, cara. Serve tudo pra mesma coisa, tá? A única máscara mesmo que vale a pena você ter é a máscara do demônio, que ela, ela você ganha no evento de Halloween. E a máscara que dá mais proteção de radiação, que você pega em qualquer lugar. Só essas duas máscaras vale a pena, tá? De acordo com a minha gameplay, né? Não sei de acordo com a sua. Cada um tem seu jeito de jogar. Meu Ascra, minha vida, <risos> Belas antes passava pela água Sim, cara, passava pela água Era muito bom Agora só quando tá tudo congelado Ó, oh, beijo na nuca Caralho Não, esse aqui eu tô aqui, esse aqui, eu tô aqui comentar Não, o tio Elio aqui a gente tem que responder, cara Abraço Elio sou, sou inscrito há anos Ó, oh, e eu sei que tu é professor de geografia Por quê? Porque eu assisto seus vídeos, tá? Assistia, né? Não assisto mais Faz tempo que eu não jogo DR Eu tava aqui perdido na minha vida <risos> Vamos passar pro próximo. Para fazer aquavitai tá é fácil, antes precisava de 100 de cada remédio. Não faço ideia, tá? Não faço ideia de como que tá para fazer aquavitai hoje, mas antigamente era muito difícil. Eu, inclusive, eu tenho alguns que eu comprei uns 4 anos atrás. Eu comprei de do, do um cara chamado Shimatsu, que quem jogava aí nas antigas conhece. E eu tenho até hoje. Por que que eu tenho eles até hoje? Eu quase não uso. Eu uso mais vinho, comida, água e cigarro, né? Mas eu não recomendo você fazer isso, não. É só... Minha gameplay é diferente, cara. O cigarro, ele acaba te dando alguns pontos negativos. Mas pra mim não faz diferença, tá? Olha só o Eric. ó oh, Cara, se eu ofende, eu peço desculpa. Cara, se você pra me ofender, você tem que nascer de novo. Eu não me ofendo fácil, não, tá? Eu não sou fresco, não. Eu desenrola, bate, joga de ladinho, meu Deus. Ah, eu vou botar aqui e jogo sim. Hum, delícia, na real, não fica mendigando no game. É porque eu criei uma conta nova e a outra conta tá bem avançada. Tá, sei, né? Foi você o mendigo. Foi você o mendigo aqui, safado. Você fica mendigando sim, cara. Não veio com essa não. É, não acredito que eu fui parar um vídeo. <risos> eu não acredito que eu que fiz um vídeo, cara. Eu não sou youtuber, não sou porra nenhuma. Cara, essa era minha conta secundária, eu tenho outro nível 100, quando eu ver você em tio, eu vou retribuir. Não precisa, não precisa, minha conta é extremamente milionária, eu tenho armadura de tanque, eu tenho tudo nesse jogo. Eu só não tenho muita vontade de jogar de tanto que eu já joguei. É, o Eric aqui mandou kkk, era eu que tava me indigando, tá, eu já descobri que era você. <risos> como faz aquele machado de titânio, poderia me dizer? Mano, não tem como você fazer um machado de, de titânio só ganhando em eventos, tá? Evento de Natal tá chegando aí, você consegue as ferramentas de você vai conseguir as ferramentas de titânio agora no evento de Natal. Uso a di habilidade dieta crua como até pedras. Eu não eu não uso muito a dieta crua, mas eu já usei, tá? Por que que eu não uso? Ela tira muito ponto positivo do, do personagem. E quando você aprende a jogar, fica muito fácil você conseguir comida. Então a dieta crua é meio que uma habilidade inútil. Mas cada pessoa joga do seu jeito. E é válido se você acha a dieta crua útil, pode usar. Só que tem habilidades melhores. Um, ótimo vídeo. Valeu, obrigado. Que bom que gostou. Vou mandar aqui um obrigado. E um coração. Um, e esse foi o nosso vídeo lendo comentários do canal. Agora eu posso seguir para outros conteúdos. Eu posso jogar DR se eu quiser. Mas muito provavelmente eu vou terminar o conteúdo de leitura que eu estava fazendo do livro de Eclesiastes da Bíblia. E aí, depois, sei lá, eu posso fazer alguma gameplay ou algum tutorial. Mas cá entre nós, cara, eu já fiz basicamente todos os tutoriais relevantes do DR. Não tem mais nenhum relevante. Só tem vídeo de besteira, sei lá, se eu fazer alguma coisa engraçada. Mas é isso, tamo junto. Eu e o Marco manda um abraço pra vocês. Fui!